Boa tarde, bom dia ou boa noite, mais um devocional para o seu coração. Trago, trago hoje uma palavra amiga que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 18, onde a palavra do Senhor diz assim, Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Jesus disse que tudo que nós ligarmos, aqui ligar conota-se com, com o significado ou sentido aceitarmos, permitirmos, tudo que nós ligarmos, aceitarmos ou permitirmos ou tudo que nós limitarmos aqui, a conotação é rejeitarmos, não fazermos caso, na terra, a terra é aqui, é aqui entendida como na nossa mente consciente, a mente consciente deve ser aceite permitido ou limitado que é rejeitado no reino ideal ou celestial. E tudo que desligarmos e libertarmos na mente consciente, que aqui é aqui entendida como a Terra, deve ser solto, deve ser libertado no reino ideal ou no reino celestial. Ou seja, em outras palavras pode-se dizer assim, tudo que você afirma, tudo que você fala, tudo que você declara ou tudo que você nega ou rejeita em sua mente consciente, que é na sua mente da lógica e da razão, determina o caráter das atividades do, da supermente, que é a mente de Cristo, em nós, a mente de Cristo funciona em nós. Como no livro de Mateus, no mesmo livro de Mateus, capítulo 28, no versículo 18, diz assim: "Foi-me dada toda a autoridade autoridade e poder. Foi-me dada toda a autoridade, poder, no céu, seu reino ideal, o reino celestial, e na terra, a terra realmente é consciente. Então, o poder de fazer acontecer as coisas está na tua mente, meu irmão. Deus te deu esse poder, está na tua mente. O que você permitir, o que você aceitar, na tua mente consciente, ele vai se manifestar, vai... o teu corpo vai dar forma, ele vai se manifestar e vai dar forma, vai acontecer, o que você rejeitar, na tua mente consciente, o teu corpo também, ele rejeita, uh, a doença começa na mente, a cura também começa na mente, a vitória começa na mente e a derrota também começa na mente, meu irmão, esta é a... Palavra que eu trouxe para todos vocês nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, para os nossos corações. Espero que tenha ajudado, tenha esclarecido alguma dúvida e tenha te abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.